A gente vai passar pela mudança da Via rapidinho, porque a mudança da Via Marketplace, ela foi comissional, tá? Essa imagem, ela não tá muito boa mesmo, tá, gente? Então, a gente vai, eu vou dar uma lida em tudo aqui dentro, e aí depois o Filipão faz as ponderações dele também. Mas a Via é, vem crescendo bastante desde o ano passado, acelerando bastante agressivou muito né, em comissões, foi bem agressivo em, em períodos vendendo sem pagar a comissão e tudo mais, e fez os ajustes necessários aqui para que a conta feche. Fez os ajustes necessários para que o negócio continue saudável e eles continuem investindo. Compraram agora uma empresa de fulfillment, então eles estão investindo no negócio 100%, estão né, avançando com envias cada vez mais. Então, assim a gente tem um ponto positivo, mas essas comissões elas subiram um pouquinho aqui dentro. tá? Então, vamos lá. Departamento, acessórios e inovações, 19%, água, indústria e comércio, 20%, alimentos, 21%, ar e ventilação, 18,5%, artesanato, 21%, artigos para festa, 21%, áudio, 18,5%, automotivo, 19%, bebês, 21%, bebidas, 20%, beleza e saúde, 21%, brinquedos, 21%, calçado, 21%, é, cama, mesa e banho, 21%, câmeras filmadoras e drone, 20%, casa e construção, 21%, decoração, 21%, DVDs e Blu-ray, 21%, eletrodomésticos, 18,5%, eletroportátil, 18,5%, esporte e lazer, 21%, ferramentas, 21%, flores, 21%, games, 21%, gift card, 19,5%, informática, 18,5%, instrumentos musicais, 21%, joias e bijuteria, 21%, livros, 21%, malas e mochilas, 21%, marketplace, 21%, moda, 21%, móveis, 21%, natal, 21%, papelaria, 21%, perfumaria e cosmético, pet shop, produtos de limpeza e relógios, 21%, serviços, e ta... é, serviços, 19,5%, tablets, 18,5%, telefones e celulares, 18,5%, TV e vídeo 18,5, utilidade doméstica 21%, viagens 19,5%. Aí ali embaixo tem o aviso, né, de que o Envias não tem cobrança de comissão sobre o valor do frete. Se você aderir o Envias, né, somente sobre o valor do produto. E ali em cima que em caso de cancelamento de compra pelo cliente no prazo dos 7 dias será cobrado 50% sobre o valor do pedido, da 100 da comissão sobre o valor do pedido aqui dentro, tá? O que a gente vê na via aqui é um movimento que a gente viu um pouco já até de outros marketplaces, né? Que é modificar a árvore de comissão com base na categoria e categorias muito nichadas com uma comissão um pouco maior, né? Isso que a gente vê acontecer. Um exemplo, moda. Moda é uma categoria que ela já é um pouco mais cara em todos os marketplaces. Né? Você pega a Melly, você pega ali marketplace de nicho como a Netshoes, Zattini, Dafit... A comissão já é bem mais alta, inclusive, do que isso, né? Então, a gente vê que o marketplace está indo, primeiro, se readequando, por causa, como a gente já falou aqui, do nosso momento Brasil, e segmentando categorias mais nichadas, com uma comissão um pouco mais alta, mas ainda dentro do que ali o mercado né, está ali cobrando em média. O Pedro esteve comigo na terça-feira, e ele falou que essa mudança da via, tá? Ela é uma mudança mais de precaução, pensando em um cenário econômico né do jeito que tá se ele continuar e eles já se precavendo e que se algo mudar lá na frente eles mudam de novo se precisar voltam reduzem etc então assim eles estão tomando uma precaução para não ter que desacelerar o marketplace ali dentro e aí a lei é alto é baixa cara é igual para todo mundo reprecifica e bota o preço que tem que colocar para entregá-lo para no teu negócio, e ponto. E deixa eles subsidiarem a gente, bancarem a gente em alguma campanha, alguma coisa que tiver, tá? Mas de maneira geral, reprecifiquem, e bola para frente, vamos jogar o jogo. Olha, é importante, né? Davi também é simples assim, é só a comissão. Né? Não teria é. uma taxa, mas nada mais sobre isso. É só você precificar com a comissão do marketplace ali. Tá? inclusive utilizando o serviço envias, a comissão não é cobrada, né? inclusive sobre o frete, né? só sobre o produto, a comissão. É isso aí, e na Via Marketplace não tem frete grátis, tá gente? Então o frete é sempre cobrado do cliente do outro lado e pago por ele, tá? Então nada muda nesse jogo, beleza?